É, RMX no ar, hoje com a presença ilustre do secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, Luiz Fernando Vampiro, claro, representando o nosso governador Carlos Moisés. E a pauta que o secretário fala para nós é entrega de notebooks aos, aos professores da rede do estadual aqui do município de frente e também da região, secretário. Perfeito, é. Uma ação super importante, né? tecnologia dentro das unidades escolares, né? como uma linguagem importante inserida dentro do sistema, em virtude do momento pandêmico que passamos. E agora, além do notebook para cada professor efetivo como doação, nós também temos os ACTs que serão um comodato e a entrega de Chromebooks, mais de 60 mil Chromebooks no estado de Santa Catarina, aqui na região de Mafra são mais de 700, para que os alunos possam interagir é, com os professores, para que a aula possa ser mais interativa, para que nós possamos, obviamente, fazer uma aula mais dinâmica, é, concatenado com o momento, além de tudo isso, nós temos os laboratórios de informática, que também teremos agora, em virtude nós teremos a educação tecnológica dentro do novo ensino médio. Então, é um reposicionamento, é uma série de ações importantes do Estado de Santa Catarina, do governador Carlos Moisés, para a educação catarinense. Secretário, o um detalhe que o senhor passou, informação importante também, Santa Catarina não quer ser a segunda educação no país, e sim a primeira. Perfeito. Em dezembro de 2021, nós fomos em São Paulo, onde o governador Carlos Moraes foi premiado com a segunda melhor educação pública do país. Nosso objetivo é a união de esforços com a FECAM, DIME, os municípios catarinenses, para que nós possamos, em curto espaço e tempo, sermos a primeira educação pública do país, passando o primeiro lugar, que é São Paulo. Por isso, esses investimentos em capacitação, aperfeiçoamento e entrega de novos equipamentos. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço e é sempre à disposição. Um abraço para todos. Agradecendo a participação do secretário de Educação do Estado catarinense, Luiz Fernando Vampiro, com essa pauta sendo cumprida aqui na região norte do Planalto catarinense.